O Ho'oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamento, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz essencialmente respeito a libertação, a completa liberdade em relação ao passado. Atualizado para os nossos dias, a prática do Ho'oponopono é uma técnica capaz de remover os obstáculos mentais que bloqueiam o caminho, deixando a mente livre para encontrar maneiras novas e inesperadas de obter o que se deseja. A prática deste livro que vamos iniciar hoje, Limite Zero, é fruto da parceria entre Joey Vitali e Ihaleakala Heulin, mestre principal do Hooponopono moderno. Juntos, eles mostram como obter prosperidade, saúde, paz e felicidade com as simples práticas da respiração e o pronunciamento das palavras corretas. Como receber mais prosperidade Página 147 Quando participei do meu primeiro treinamento Aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis Para ajudar na limpeza Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha É isso é um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião E coloquei o lápis sobre ele Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis E dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante quatro dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. As empresas grandes compararam milhares de exemplares, a Walmart fez um estoque. Ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não fizera nenhuma limpeza em outros livros. O livro foi lançado. Chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos. Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei com o Dr. Liu Lurim a respeito do assunto. Mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro. Recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje. Mergulhe o livro na água e veja o que acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito do Oprah Você quer aparecer no programa dela? Eu que adoraria que isso acontecesse em algum momento Naquela ocasião eu ainda não estivera com o Larry King Live Show De modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto você precisa estar purificado para não ter um bloqueio. Recomendou o Dr. Liu Lührin. Purifique, purifique, purifique. O que é purificar? Purificar é tirar conceitos e preconceitos e medos do subconsciente. Quando se coloca o um nome, o seu nome ou alguma coisa que você quer purificar para que dê o seu resultado desejado, coloque num copo d'água. Esse fato faz com que esse elemento da água purifique em seu cérebro, sua mente, seu subconsciente, pois a água tem no nosso subconsciente o sentido ou conceito de limpeza, lavar, purificar. Assim como também a borracha na extremidade do lápis Tem o objetivo de apagar aquilo que você fez incorretamente ou equivocadamente Então seja lá o que for que você fez Seja num negócio, numa casa, num relacionamento Num projeto que não deu certo aparentemente Quando você passa a borracha nele Faz com que elimine todo e qualquer bloqueio Que ele realmente ter o resultado que você desejava Assim, ao usar as afirmações que vamos começar agora os mantras poderosos do Ho'oponopono Você também vai poder fazer isso Um grande abraço Roberto Boni, hipnoterapeuta, treinador mental A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos. E não posso explicar aqui a maioria delas, porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las. Mas há um método de purificação que o Dr. Riolin usou mais e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente Quatro declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigindo-as ao Divino. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo.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 Obrigado. obrigado. Volta para, Volta para mim. mim. Eu te eu, eu, eu, eu. Sinto muito. Por favor, por favor. Um. me perdoa. Quatro. Um. Obrigado. Seis. Um. Eu te Sinto muito. Por 3 favor, 3 me, me perdoa. Quatro. Obrigado. Quatro. Eu te Sinto muito. Por favor, me perdoa.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 quando orava pelos seus amigos por favor, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto obrigado, em dobro a tudo quanto já possuía e assim abençoou favor, o Senhor o último perdia, estado de Jó pois o do orado, obrigado, que o meu primeiro meu, porque teve 14 mil ovelhas e seis cameles, mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas também teve sete filhos e três filhos que eu te amo, que Jó sim muito multiplicado foi e tudo porque, me tudo que paguei sim por favor por tudo que paguei sim muito obrigado para mim eu te amo em dobro sim, sim muito pela lei pela por Jó me, me perdoa porque tudo perdoa, que paguei. Perdoa, perdoa, que pareia, volta para mim te amo agora sim muito por favor de Jó me perdoa por um, um obrigado um, quatro 6 Eu seis, te amo 1 um, Sinto muito 7 um, 3 um, Me perdoa 1 um, um, Obrigado 0 Eu te amo Multiplicar Por favor Me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor Me perdoa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 Eu te amo, te sinto te muito, muito, muito, por favor, por me, perdoa. me perdoa, obrigado. obrigado. Eu, te, Eu amo, te amo, sinto te muito, muito, muito por, favor, por favor, porque tudo que paguei logo, obrigado, obrigado. volta para mim, te em dobro, pela, pela lei de Jó. Me perdoa, porque tudo que paguei, obrigado, paguei Volta para mim agora, se dobro pela lei de J. Me perdoa. Um, 4 6 1 um, um, um, um, um, um, um, um, Multiplicar. Ativar Eu, te, eu amo, te amo, sinto, sinto muito, muito. Por favor, favor me, perdoa, me perdoa. Obrigado, garga. Eu, te, eu amo, te amo, sinto, sinto muito, muito. Por favor, por favor e o senhor me perdoa. Virou obrigado. obrigado, Quando orava, Ele, te, era, eu te amo, sinto muito. Por favor, outro, tanto, me perdoa. Tanto, tanto, me perdoa, perdoa obrigado, garga. Eu te amo, abençoa o Senhor, O último por favor, favor muito me perdoa, porque teve o de mil ovelhas, eu, eu te amo, e mil jumentas de bois, por favor, por favor e mil me perdoa, eu também te ser de filhos, e três filhas, e tudo que já tinha, eu o te amo, obrigado, sinto eu muito, tudo. Por favor, favor me, me perdoa, perdoa. Porque tudo que paguei volta para mim. Mi, em dúvida. Pela lei, a lei de Jó. Me perdoa. Obrigado. Tudo que paguei eu volta eu para mim. Agora, me em dúvida. Por duplo, favor, por pela lei, me perdoa. Obrigado. Quatro, eu, sei, sinto muito. Um, por favor, sete, três. 3 um, obrigado, Quatro, obrigado. zero, vigia, quatro, quatro, sinto muito, um, multiplicar. Por favor, ativar. Me perdoa. Ativar. Obrigado, Eu te, eu amo. te amo. Sinto, muito, sinto muito, por, favor, por favor, me perdoa. Obrigado, eu te, Eu amo. te amo. sinto, sinto muito, muito, por favor, me perdoa, obrigado. Eu te, Eu amo. te sinto muito, dando. por favor, me perdoa, me perdoa. Me perdoa. Obrigado. obrigado. Eu te amo. Eu sinto, sinto muito, Simudo. por favor, me perdoa, obrigado. Eu te, eu te amo, sinto Sim, muito. muito, por favor, por favor me, perdoa. me perdoa. Obrigado. Eu te, eu te amo. amo, sinto Sim, muito, sinto muito. Por, favor, por favor, me perdoa, porque tudo porque que raguei, paguei, paguei, volta eu para mim, sinto em muito, em dobro, por por pela lei de perdoa. Jo, jo, jo, jo. Obrigado. Porque tudo que paguei, eu, eu te Volta para, para mim agora, agora, agora, por favor, favor, favor, pela por lei de Jorge. Obrigado. 4, 6. 5, 1. Por favor, 7, 3. Obrigado. 4, eu zero. 4, Multiplicar, ativar. Obrigado. Eu te amo, Eu te amo. Sinto, sinto muito. Por favor, me perdoa. Favor, me perdoa. Favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo, sinto, sinto, sinto muito. Por favor, me perdoa. perdoa. Obrigado. Eu te amo, sinto, sinto, muito. sinto muito. Por favor. Me perdoa. Obrigado. Eu te Sinto muito. Por favor. Me perdoa. Obrigado. Eu te Sinto muito. Por favor. Me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito Porque tudo que paguei, me perdoa, volta para mim, obrigado. para mim, Em dobro, eu te a lei de Jó. Por favor, porque tudo que paguei, me perdoa, volta para mim, agora. Em dobro. Eu tiro pela lei de Jó. Por favor, um, me perdoa, seis, um. um eu um sete três por favor um quatro zero quatro multiplicar sinto sinto ativado imaginado. por favor me perdoa obrigado eu te amo sinto muito por favor me perdoa Obrigada. Eu, eu te amo. Sinto Sim, muito. muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu, perdoa. Obrigado. eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Sinto Sim, muito. muito. Por favor, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, cinco cinco cinco cinco. e o Senhor acrescentou o a Jó outro tanto em eu dobro eu a tudo o quanto que antes possuía. Deus. E assim abençoou o Senhor o último eu estado de Jó. Jó, pois que o primeiro, meu, porque teve catorze mil reis, e seis mil cabelos e mil juntas de ouvidos e mil jotas. Também teve sete filhos e três filhas. Volta para tudo. Eu multiplicado, multiplicar por tudo. Que já te multiplicar por seis. Eu te um. Sinto muito. por três. Me perdoa. Quatro. Obrigado. Quatro. Eu te multiplicar. Sinto muito. Por favor.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 Eu te amo, amo. sim, muito. muito. Porque por tudo favor, que paguei, me perdoa. Me volta para mim. mim. Em dobro, eu te amo, pela lei, sim, Jó. Por favor, porque tudo me me que paguei, Obrigado. Volta para, para, para mim. mim. Agora, eu te, eu te amo, sim, muito. Por, por, por favor, me perdoa. Um me perdoa quatro, seis. Um, eu te amo. um, um sinto sete, cinco, três, por favor, três, um, me perdoa, quatro, zero, quatro, eu multiplicar, eu um, ativado. Ativado. por favor, me perdoa, obrigado. Eu te, eu amo. te amo, sinto cinco, um, um, um, um, por favor, me perdoa. Me perdoa. Obrigado. Eu te, eu amo. te sinto, muito. Exactly sinto muito. Por favor. favor me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Amo. sinto muito. Sí por <S�Mion> por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu, tia, eu tia, sinto, sinto muito, muito, por favor. E o Senhor virou o senhor perdoe, cativeiro eu não, eu não tia, de Jó. Obrigado, obrigado, quando orava obrigado, pelos não, seus amigos, e, e o Senhor e acrescentou a Jó adoro, outro tanto, tanto, tanto em, dobro, em dobro a tudo quanto Dantes possuía. possuía e assim, e assim abençoou, abençoou o Senhor o último, o último estado de Jó. De Jó. De Jó. Pois do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos, e mil juntas de bois e mil jumentas também teve sete filhos e três filhas e tudo que Jó tinha multiplicado foi. E tudo, tudo que Jó tinha multiplicado foi.